Glória a Deus, mais uma vez a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos aí meditar nesse maravilhoso momento, o momento da palavra Você que tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus Livro de Mateus capítulo 19 A partir do versículo 13 Onde a palavra do nosso Deus diz assim Trouxeram-lhe, então, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, e não os impensais, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Glória a Deus. Aleluia. Nessa palavra, nessa manhã, no momento da palavra aí, hoje nós comemoramos um dia maravilhoso, o dia das crianças, onde também nós na rádio aqui estamos felizes também, onde o momento da palavra completa aí cinco anos, graças a Deus. E nessa manhã, onde nós festejamos e comemoramos esse, esse dia maravilhoso que é o Dia das Crianças, nada peculiar do que nós meditarmos no que a Bíblia diz a respeito dos pequeninos, o que, que a Bíblia diz a respeito dos nossos filhos, desses a qual o salmista chama de herança do Senhor. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali e ele estava ali discutindo vários assuntos com seus discípulos e o povo, até que, de repente, o povo traz até Jesus algumas crianças para que Jesus colocasse a mão sobre eles e os abençoasse. Aleluia! Aquelas mães, aqueles pais ou parentes daquelas crianças sabiamente estava fazendo isso, levando as crianças até Jesus, para que Jesus colocasse a mão e nos abençoasse, porque eles sabiam que Jesus estava fazendo muitas maravilhas, Jesus estava fazendo muitos milagres, Jesus estava abençoando muitas pessoas de várias enfermidades, de vários problemas. Então eles estavam levando as crianças até Cristo, estavam levando as crianças até Jesus para que eles os abençoassem. Aqui já começa uma mensagem muito maravilhosa para nós que somos pais pais e que temos crianças na nossa casa. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. E esse caminho que ele deve andar é o caminho de Deus, é o caminho de Cristo, é o caminho da palavra do nosso Deus. Aleluia! Então nós temos a responsabilidade como pais amorosos, como pai que ama os nossos filhos, de levar as nossas crianças até o Cristo, ter o hábito de levar os nossos filhos para a igreja, para ouvir a parábola, ter o hábito de ensinar os nossos filhos a orar, a ler a Bíblia, é muito importante para nossos filhos que eles aprendam a respeito do seu Criador. Aleluia! E aquele povo estava levando os seus filhos até Jesus, mas por algum motivo, os discípulos estavam repreendendo, dizendo, olha, não leve não perturbe o mestre com essas crianças, aleluia. Mas Jesus também repreende os discípulos e diz, olha, não deixe, não faça isso, não impeçai que as crianças venham até mim, aleluia, porque das tais é o reino dos céus. Em outra passagem, Jesus ainda diz assim, olha, não faça nenhum mal a esses pequeninos, aleluia porque se alguém fazer mal a um desses pequeninos, melhor para ele seria amarrar uma pedra no pescoço e pular no fundo do mar. Foi Jesus quem disse isso. A gente percebe o zelo que a palavra de Deus, o nosso Deus, Cristo tem para com nossos filhos, para com nossos pequeninos. Aleluia! Então nós devemos ensinar o caminho de Cristo, nós devemos levar os nossos filhos até Deus, levar os nossos filhos. É a responsabilidade dos pais dos tutores daqueles que é responsável pelos pequeninos levar até Cristo para que eles o abençoe, porque só Jesus pode abençoar os nossos filhos, só Jesus pode dar livramento aos nossos filhos nesse mundo que jaz no maligno. Nós vemos aí os noticiários tantas coisas bárbaras que acontecem com as crianças. Aleluia. Porque a gente sabe que o coração do homem cada vez que passa é cada vez mal. Então nós precisamos da proteção de Deus nós precisamos da proteção do Espírito Santo, dos anjos do Senhor, que segundo Jesus, os anjos que protegem as crianças, eles assistem diante da face de Deus. Aleluia! Então nesse dia, no dia das crianças, vamos abençoar as nossas crianças, vamos abençoar os nossos pequeninos, vamos ensinar eles no caminho que devem andar, para que a geração futura não seja uma geração corrompida, como nós estamos vendo por aí, que a geração futura possa ser diferente, porque nós estamos vendo a nossa geração se corrompendo, nós estamos vendo a nossa geração cada vez mais se deteriorando, nós estamos vendo a nossa geração caminhando a passos largos à perdição. Aleluia! E nós, como pais, nós temos responsabilidade. E eu vou repetir mais uma vez o que está escrito em Provérbios 6. Aleluia! Ensine o teu filho no caminho que deve andar. E Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E é esse caminho que nós devemos levar os nossos filhos. É esse caminho que nós devemos levar os nossos pequeninos. Porque o próprio Jesus diz, não os impeçais. Não os impeça de vir até mim. Não os impeça de levá-los até Cristo. Aleluia. E uma outra passagem, se eu não me engano, em Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus colocou a mão sobre eles, e os abençoou, aleluia, que possamos orar nesta manhã, nesse dia, que possamos comemorar assim com nossos filhos, dar presentes a eles, que vai deixar eles muito alegres, mas nunca deixamos de ensinar eles o caminho do bem, nunca deixamos de ensinar eles o caminho da graça de Deus, ensinar eles o caminho dos mandamentos do nosso Deus, aleluia, porque esse é o melhor caminho para nossos filhos, para que possa crescer uma geração diferente, uma geração que teme a Deus, uma geração que zela pelo bem e pela família. Aleluia! Então não impeçais, não impeço os vossos filhos de ir até Cristo. Crie o hábito de orar com seus filhos, crie o hábito de ler a Bíblia com seus filhos, crie o hábito de levar os seus filhos para a igreja, crie o hábito de levar os seus filhos para Jesus. Glória a Deus Eu convido você nesse momento, você pai, você mãe Você que é responsável por um pequenino Eu convido você, vamos orar Vamos orar pelos nossos filhos Vamos orar pelas nossas crianças Aleluia, não só pelas nossas Mas do nosso vizinho também De todos aqueles que estão na face desta terra Que necessitam de Cristo Que necessitam de uma benção Que necessitam de livramento Vamos orar neste momento em nome de Jesus Senhor meu Deus e Pai Deus de misericórdia de acordo com essa palavra, Pai querido, que o próprio Jesus diz para nós não impeçarmos, o oh Deus, que a nossas filhos vá até Cristo. Então, Pai querido, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo alcance agora a esses pequeninos, aonde quer que eles estejam, Senhor Deus. Muitas das vezes tem alguns que estão até passando fome, passando necessidade, Oh Deus, tem misericórdia. Tenha misericórdia aos pequeninos, Pai. Que o teu Espírito Santo dê livramento do homem mau, que o teu Espírito Santo dê livramento, Senhor Deus, onde quer que ele coloque as plantas dos pés, que o teu Espírito Santo dê livramento, Senhor Deus, dos nossos filhos, quando eles estão fora da visão, ao alcance da nossa visão, Pai. De livramento aos nossos filhos, de graça, de paz, alegria, saúde, que eles possam crescer em graça e conhecimento do Senhor, para que eles possam andar no melhor caminho, tudo isso para a tua honra e para a tua glória. Assim, eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de fé aos nossos corações com ele, pastor João Olímpio, que volta agora no próximo sábado, assim permitindo a nosso Deus, no mesmo horário, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês ouvintes, né, todos que ligaram, participaram com a gente. Você que não faturou prêmios aqui, não fica triste, amanhã tem mais aqui na programação da Colina FM. E lembrando você ouvinte, amanhã tem muito mais, tá bom?